Fala meu amigo, beleza? O Wesley Braz aqui de novo, tá? E dessa vez eu não vou estar passando uma música específica, eu vou estar explicando aí a uh, chord de oitavas, como utilizar de uma forma um pouquinho diferente pra não ficar só naquele clichêzão, né? Então a gente pode utilizar isso tanto em solo quanto em base. Basicamente o que eu vou ensinar aqui é como eu tenho feito nas bases, tá? O exemplo, a música exemplo que eu vou utilizar aqui vai ser o Navegarei, que vai estar no card aí, que eu gravei tocando na igreja. Tá, e eu uso muito power chord de oitavas nessa música aí, certo? Então vamos lá, é diretamente ao assunto aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, se gostar do conteúdo, deixa o um likezinho para pra nós, beleza? Então vamos lá, basicamente, aquela música ela está em Ré menor, certo? Dó, depois em Dó, Si bemol, depois vem um Sol menor e um Lá maior, tá? Esse Lá maior, ele é uma preparação pro Ré menor, tá? Que é onde possibilita... Usar a escala menor harmônica, tá? Por conta de ser um acorde dominante, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, basicamente, o que eu faço ali, né? Eu posso pensar, para você ver como é que é simples o uso de power cord de oitavas, eu primeiramente vou pensar no tom e na escala que isso tá, tá? Então, ó, eu tô aqui em Fá, né? Ou Ré menor, tá? São relativos, né? Então, Fá é o meu primeiro, Ré menor é o sexto, tá? Então, eu tenho Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. E um Ré, basicamente seis graus básicos tá? Então o que eu posso pensar? Em cada um desses acordes Eu vou mapear três notas básicas tá? Eu posso pensar então aqui dentro das notas da escala Quando eu estiver em Fá aliás, não tem Fá na música né? Quando eu estiver em Si bemol Eu posso fazer aqui basicamente Dó e Ré tá? São três notas né? Tônica, segunda e terça tá? Então imagina o seguinte então em Ré menor, vou pensar esse mesmo raciocínio, vou pegar as três primeiras notas. Então vou pegar aqui, ó, em power chord de oitavas. Como é que forma o power chord de oitavas? Eu não sei, nunca nem ouvi falar disso. Power chord de oitavas é um power chord, né, que tem somente tônica e oitava. Qual que é a facilidade dela? Por que, que é tão fácil de utilizar? Porque você consegue utilizar em qualquer acorde e fazendo melodia, já que você tem somente uma nota. Digamos que você está solando. Com duas notas repetidas você tem um som específico, né? então quando a gente toca guitarra, eu, eu pelo menos costumo pensar sempre na sonoridade, tá? o que aquilo ali vai me resultar em som, tá? assim você consegue mapear muita coisa fica muito mais simples o raciocínio. Tá? Então o power aqui para você encontrar a oitava, quando você está na corda lá, que é a tônica, né? então se eu estiver tocando Ré menor, eu vou fazer um power chord aqui, ó. partindo da tônica, vou contar duas casas para frente e duas cordas para baixo. Posicionei o meu dedo mindinho. Gosto de utilizar o mindinho, porque se eu precisar mudar para um power chord, só acrescento um dedo. Tá? Tônica, quinta e oitava. Tá? Então, certo? Assim eu tenho mais facilidade. Então eu estou em ré menor. Vou pensar em três notas dentro desse ré menor. O que, que eu posso pensar? Tônica, segunda e terça. Como é que eu sei quais são as notas? É só ver quais são as notas da escala, tá? Eu tenho aqui essas seis, né? No Ré menor, sempre no sexto grau, né, que é o relativo ou a tonalidade menor. Se você tiver Ré menor o Ré menor é o sexto grau da tonalidade maior, Fá. Okay? É importante que você entenda um pouco de campo harmônico, tá? para você poder entender isso aqui. Se você não entende ainda, tem. Uh, vou ver se eu deixo no card ou na, na descrição do vídeo. Uh, tem uma, uma, acho que uma playlistzinha aí, tá? Com campo harmônico, você vai entender legal. Certo? Então, sexto grau aqui é o nosso Ré menor. O que, que eu vou fazer? Tônica, segunda e terça. Tônica, segunda e terça No sexto grau eu sempre tenho esses intervalos aqui ó. Eu tenho um tom, depois mais meio tom Então esses, essas três notinhas aqui Casam muito bem com a tonalidade menor tá? Tanto que Na hora que eu estou tocando Eu navegarei Que vai mudando os acordes O que eu faço é somente pegar aqui ó. Eu fico fazendo variação nessas duas notinhas ó. E volto para o acorde que está batendo Então começa em Ré Ó, oh, a base é assim, né? Deixa <SILENCIO> eu vou colocar uma distorçãozinha aqui. Assim, Agora eu mudo um pouquinho isso e vou fazer em power record de oitavas. Lembrando que tudo é dinâmica, tá? Então você vai perceber, é importante que você analise isso quando estiver assistindo o vídeo. Repara bem na dinâmica dos outros instrumentos, tá? Quando eu preciso de muito peso, eu jogo power cord completo, tá? Quando eu preciso de pouco peso, vou só no power recordzinho aqui, ó. Por quê? Porque os outros instrumentos estão fazendo muita coisa, não vou embaralhar com eles, tá? Então, na hora que eu preciso de ser discreto. Pegou um pouco mais de dinâmica? Aí eu joguei por record de oitava. O que eu fiz? Começa em Ré menor. Então, ó. Dó. Si bemol. Se eu quiser mudar um pouquinho isso aqui, quiser fazer variação com mais notas, posso pegar aqui, óbvio, você vai testar e ver o que casa, tá? Não adianta só pensar, eu vou jogar as notas dentro da escala que vai ficar bonito, não. Porque a gente tem que se preocupar com tônica, terça e quinta, que são notas de repouso, certo? Então, ó, vou pegar aqui, ó. Se eu quiser fazer variação e dar um sonzinho um pouquinho diferente nessa sequência, posso pegar uma nota que tá um pouco mais pra frente, dentro da escala. Então, ó. Ao invés de voltar, eu vou só para frente. 1, um, dois, três, 4. Um, dois, três. Certo? E que eu consigo fazer da mesma forma. O que eu tô pensando? Basicamente, é óbvio que você, com a medida que você for treinando, você vai conseguir. É saber que som vai ser causado em cada nota Quando eu estou fazendo isso aqui Às vezes eu faço até de improviso na igreja tá? tá tocando a base Eu já sei quais notas vão casar bem Por quê? Porque eu penso justamente nessa tônica Segunda e terça tá? Tônica eu posso repousar sempre Sempre vai ficar certinho se eu posso repousar também, tá? Só que ela me dá uma sensação aí de que uh, vem alguma coisa depois, né? Então tem que ter essa, essa noção do que, que ele vai causar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso curso, tá? A gente tem um curso de técnicas e o um curso de evolução, que é um curso completo, tá? Vou deixar os links na descrição. Se quiser conhecer e estudar com a gente lá, é só clicar e fazer a sua matrícula. Beleza? Estou te esperando lá, então. É, a gente tem que se preocupar ainda com outro detalhe, tá? É que a gente não pode conflitar com a voz. Já que a gente está fazendo, digamos, uma melodia por trás... Né? A, gente, a tendência é que a gente busque até notas da, da própria melodia cantada, tá? para não ficar tão, tão aleatório. Né? Bom, então o que, que eu faço? Né? Na hora que a, a base está tocando, eu sempre tenho que levar em consideração a voz também. Tá? Então a melodia da voz ela é, é, é essencial para mim, pra, na hora de estar tá criando alguma, alguma frasezinha por trás. Tá? A gente não pode conflitar. A gente não pode conflitar com o teclado, a gente não pode conflitar com, com bateria. A gente tem que estar tá sempre em conjunto. Tá? Então o que que eu faço? Eu tento sempre buscar algo simples, um recurso simples e que não seja tão repetitivo também, né? Você percebe que durante a música eu faço os power chords de oitavas em pontos específicos, não é, não é a música toda. Então ficou um tanto enjoativo, tá? Bom, então a liçãozinha rápida de hoje tá como utilizar o power chord de oitavas partindo da tonalidade, tá? Menor, OK? Você pode buscar, inclusive tem até uma música o chão vai tremer, tá? Ela tem também esse mesmo detalhe, tá? Só que ele não muda o acorde na hora que... A, a tônica, né? Na hora que o acorde muda, tá? Basicamente aqui, ó. Se você olhar também, eu tenho ele aí na... Na, na nossa lista aí de vídeos, tá? É, tocada na igreja também. Então, nele, tem uma parte que a gente faz... Mi. Tá em mi menor, né? Tá? Eu vou fazer o mi. Depois eu vou fazer, ó. O mesmo detalhe, Ó. E volta só que ele muda o acorde, né? Então ele é Mi menor, Dó Ré e Mi menor. Se eu não me engano, tá? Então tá, isso aqui se encaixa perfeitamente. Você vê que eu não faço nada muito mirabolante que eu fiz aqui no finalzinho, mudando isso. peguei a sequência, assim como a gente pegou em Ré menor só que eu fiz, ó fiz aqui o a tônica depois o Fá sustenido Sol, Lá e eu posso vir no Si, ó e voltar no Mi, certo? fiz somente a escala fiz a escala literalmente na sequência beleza? pra você ver o quanto é simples você tem que pensar em quê? pensa só no acorde que está sendo batido como base, e você vai testando melodias testa ponto chave, né? Então você vê que essa aqui casa muito bem. Enquanto tá batendo um acorde menor, essas duas notinhas aqui, ó, vai casar muito bem. Então você vai explorar bastante e testar, tá? Testa quando estiver batendo um Fá maior também. Tá? E assim vai, simples, simples. Beleza? Então era uma dica bem rápida. Acho que o vídeo não ficou muito longo. Vou ainda tentar encurtar ele um bocadinho. Tá na edição. Então é isso. Se você gostou aí, se você quer mais alguma dica dessa forma, é só comentar aí embaixo. Beleza? Grande abraço, então. Se inscreve no canal, deixa o like para nós. Um abraço.